nós povos Baniwa, acreditamos que o nascemos da terra e da terra retornamos né então a as memórias que guardamos as memórias que possam renascer em outras vidas são a é, o que nos fazem nos, nos trazem força para continuar é, após a morte dos parentes, dos entes queridos que nos deixaram, né? Então, a, enquanto é, pesquisadora, isso é a primeira vez que acontece nas nossas regiões, essas mortes solitárias, porque existem é, despedidas e é, rituais de despedida para cada povo, né? Então, a... Ah, para o meu povo, quando uma pessoa morre sendo tio, sendo avô, sendo filho de um parente, toda a família vai se despedir e consolar quem perdeu a família, né? Algo, algo que não está acontecendo nessa, com essa doença.